Então, continuando a nossa aula sobre fluidos, a gente acabou de ver como a pressão variava na medida que a gente se aprofundava num fluido, né? ou de outra forma, né? que a diferença de pressão na medida que a gente ia se aprofundando num fluido, dependia da densidade do, do fluido, da gravidade e da diferença de altura entre os dois pontos que a gente estava considerando né? ou se aqui tem uma pressão P2 e aqui P1 que a pressão P2 era P1 mais essa diferença, a diferença da coluna de fluido o que a gente vai falar agora é o princípio de Pascal que diz o seguinte o princípio de Pascal diz que uma diferença de pressão aplicada num fluido se propaga integralmente a todos os pontos do fluido. Né? Então, isso quer dizer que se eu tenho um certo fluido e eu aplico um aumento de pressão num ponto, né? digamos que esse fluido está confinado, se eu aplico um aumento de pressão num ponto, esse aumento de pressão vai se propagar para todos os pontos do fluido se eu vier aqui na sala de aula e abrir a porta abruptamente as cortinas vão se mexer, né? o que que eu estou que eu provocando eu estou provocando uma diferença de pressão na porta né? essa diferença de pressão que eu provoco ao abrir a porta se propaga através do fluido, nesse caso o ar até que chega nas cortinas. Né? Essa velocidade de propagação dessa perturbação no fluido é o que a gente conhece como velocidade do som, né? ou velocidade das, das ondas mecânicas. Né? Então, o que o, o princípio de Pascal está eh, nos dizendo, que pela própria natureza do fluido, pelo fato dele não ter uma estrutura eh, rígida, mas que as moléculas são todas mais ou menos livres, né? Na medida que eu que eu aplico, faço um aumento de energia ou de pressão num ponto, essas moléculas vão se adaptar a essa mudança que eu fiz e rapidamente transferir esse aumento de pressão, essa mudança de energia para os vizinhos. Isso vai ocorrer é, em todo o fluido, né? Então a gente considera que quando um fluido está num, num certo recipiente a pressão dentro desse fluido é toda homogênea, né? a pressão a uma determinada altura é toda a mesma. Né? Na medida que a gente vai se aprofundando no fluido, a equação da hidrostática vale né, para cada um dos pontos, mas para uma, uma determinada altura a pressão é igual para todos os pontos. Né? Isso tem uma aplicação muito importante é, no mecanismo conhecido como como prensa hidráulica ou macaco hidráulico, né? que é o seguinte. Né? Imagina que a gente tem um dispositivo construído da seguinte forma. Né? Eu tenho uma tubulação, de... aqui tem um êmbolo com um certo diâmetro, né? ou com uma certa área, digamos assim. Aqui tem um outro êmbolo uma maior, com uma outra área. né? E todo esse interior da tubulação está preenchido com um fluido que a gente vai considerar incompressível, né? que, que não pode ser comprimido, porque a densidade é sempre a mesma. Então, se eu aplico uma determinada força nesse êmbolo, essa força vai é, implicar uma diferença de pressão nessa região que vai se propagar por todo o fluido, vai significar uma diferença de pressão nessa região, vai surgir uma força aqui então pensando no princípio de Pascal está né, dizendo que a pressão ou uma diferença de pressão dentro de um fluido se propaga para todos os pontos do fluido e ainda mais se a gente pensa na equação da hidrostática a pressão aqui em todos os níveis é a mesma aqui uma pressão, aqui outra aqui outra então se eu penso nesse nível aqui imediatamente embaixo do êmbolo eu tenho que a pressão de um lado né, é igual à pressão de outro lado vou, vou chamar de P minúsculo e P maiúsculo né, como eu estou chamando as, as letras minúsculas esse lado, as letras maiúsculas o outro lado então eu posso dizer que a pressão aqui desse lado é igual à pressão desse lado e pela definição de pressão força sobre área eu posso escrever a seguinte relação, isso me dá uma relação entre as forças. Né? A relação entre as forças é igual à relação entre as áreas. O que significa isso? Significa que se essa área, se a área desse êmbolo, né? eu estou pensando isso como um êmbolo é, cilíndrico né? que está se movendo dentro da tubulação, a área, se a área desse êmbolo é 10 vezes maior que a desse, a força que vai surgir aqui é 10 vezes maior que essa. Então, esse dispositivo nos traz uma vantagem mecânica eh, considerável, né? Eu consigo produzir uma força muito grande aplicando uma força muito pequena, né? E a relação está dada, a amplificação de, da força está dada por essa relação, né? Mas então, qual é o mistério por trás desse aumento da força? Olha, vamos pensar o seguinte, de novo a gente tem um fluido que é incompressível. né? Então, se eu movi esse, esse êmbolo de uma certa distância D, né? eu retirei, eu trouxe o êmbolo para cá, eu retirei um certo volume V, de fluido daqui, esse volume de fluido que eu tirei daqui vai aparecer no outro lado na medida que esse outro êmbolo vai se deslocar de uma distância D maiúsculo. como o fluido é incompressível e não tem acréscimo nem decréscimo de fluido na tubulação, o volume que sai de um lado né, aqui o outro volume V maiúsculo o volume de fluido que sai de um lado é exatamente o volume de fluido que aparece do outro lado. E como que eu posso calcular esse volume? Simplesmente multiplicando o deslocamento pela área. Né? Então, de um lado do outro lado. Então assim eu obtenho que a relação entre os deslocamentos é a relação inversa entre as áreas. Esse deslocamento corresponde a essa área, esse deslocamento corresponde a essa área. O que significa que se, essa, se a área desse êmbolo é 10 vezes menor que a dessa, esse êmbolo vai se mover 10 vezes menos. Né? E isso então, o que, que o dispositivo faz ao ao manter a mesma pressão de um lado e do outro porque eu aumentei a área a força vai ser aumentada na mesma proporção mais o deslocamento do êmbolo vai ser reduzido também na mesma proporção e daí seria interessante a gente pensar no trabalho que é feito de um lado e do outro né? então o trabalho de um lado pensando que as forças são constantes só para simplificar o nosso argumento né? força vezes deslocamento o trabalho do outro lado força vezes deslocamento mas então se a gente usa as relações que estão no lado direito do quadro né, a gente tem que essa força né, é A sobre A vezes essa e esse deslocamento é A sobre A vezes esse deslocamento. De maneira que eu acabo com isso, ou seja, os trabalho, o trabalho de um lado é igual ao trabalho do outro lado, como não poderia deixar de ser, uma vez que a gente está considerando um sistema em que a energia é conservada. Né? Então esses dispositivos são muito usados, né? é, essas são as relações básicas da amplificação da força e da redução do deslocamento. Né? Esses dispositivos são muito usados, por exemplo, em máquinas que precisam eh, produzir uma força muito grande. Né? Um exemplo são as máquinas eh, de terraplanagem ou de movimentação de, de terreno. Né? Por exemplo, as retoescavadeiras. Né? Vou tentar desenhar eh, simplificadamente. Né? uma máquina de terraplanagem se eu conseguir desenhar é uma coisa assim e se vocês prestarem atenção na próxima vez que virem uma existe um atuador aqui né? uma espécie de um cilindro conectado aqui e saindo uma mangueira que vai até o motor né? então o que a gente tem aqui é basicamente uma aplicação do esquema que está desenhado aqui, né? eu tenho uma mangueira que se conecta no cilindro que mexe um êmbolo que está conectado ao atuador que vai mexer o braço do trator então o que se faz na prática se liga essa mangueira é uma bomba de óleo, né? que então injeta óleo aqui dentro e a multiplicação da força vai ser essa área em proporção com essa área. Então, com uma relativa baixa pressão de óleo na bomba, eu consigo gerar uma força muito grande lá no extremo do cilindro. Na prática, muitos desses atuadores hidráulicos, como eles se chamam, são ligados, são construídos assim... Né? Aqui eu tenho um selo, aqui o êmbolo, aqui está o atuador que vai ligado ao braço, e eu conecto duas mangueiras ligadas em bombas diferentes ou ligadas à mesma bomba com algum registro. Se eu quero que o atuador vá para lá, eu encho esse volume com o fluido. Se eu quero que ele volte eu encho esse volume com o fluido, então eu consigo ter a força agindo num sentido e no outro, que é o que faz com que, essas, que o braço dessas máquinas se movimente para cima e para baixo, para frente e para trás e assim por diante. Né? Então, existem muitas situações em que o princípio de Pascal é, é, é importante né, para a gente conseguir entender esses dispositivos. Né? O outro eh, princípio né, importante, no caso dos fluidos, é o princípio de Arquimedes. Né? Diz a, a história, verdadeira ou não, que um rei, o rei do, onde vivia o Arquimedes, estava preocupado que uma certa coroa podia ter sido feita da mistura de prata e ouro, quando na verdade devia ter sido feita só de ouro. Então, o que ele pediu para o Arquimedes é que ele descobrisse qual era a composição da coroa sem ter que, que destruí-la. Né? E, é, bom, dentro da fábula diz que o Arquimedes se deu conta disso quando ele estava entrando na banheira e viu que justamente a, a água que saía para fora da banheira era proporcional ao volume do corpo dele que estava entrando na banheira. Né? É, o que ele estava dizendo é que quando, se eu tenho um certo fluido, né, que está que num recipiente tem um certo nível, se eu submerjo um certo objeto aqui nesse fluido, é, sei lá, um brinquedo, um patinho sólido, né, se eu submerjo um um brinquedo aí nesse fluido, o fluido vai subir, o nível do fluido vai subir exatamente o volume do patinho. Por que, que isso é importante nesse caso? Porque o volume de, de muitas eh, peças é muito difícil de medir, né? o volume de uma coisa irregular é muito difícil de medir em geral. Né? Então qual, de que maneira o volume de um objeto poderia ser medido com precisão simplesmente submergindo ele Dentro de um fluido, né? no caso a coroa, e vendo quanto que subiu o nível do fluido. E daí, por uma graduação aqui no recipiente, por exemplo, eu poderia descobrir qual era o volume dessa coroa. E o volume dessa coroa é fundamental para se calcular a densidade. Né? Então, uma vez que eu tenho o volume e a massa da coroa, eu posso calcular a densidade e ver se essa densidade está mais perto daquela do ouro ou mais perto daquela da prata ou se é um, um, um valor médio entre as duas coisas, o que no caso é, estaria indicando que existe um, uma parcela de prata dentro da coroa que não deveria. Mas o Arquimedes foi além ainda. Né? É, o que eh, ficou conhecido como eh, o princípio de Arquimedes é a gente se dar conta do, do que, que dá origem ao empuxo, né? que é a força que surge quando a gente tenta colocar um objeto dentro da água, né? dentro de um fluido. Imagina de novo que eu tenho um tanque e eu tenho uma bola de futebol e eu tento submergir essa bola. Né? Se eu, enquanto eu estou segurando a bola fora do fluido, eu estou sentindo a força peso dessa bola. Mas na medida que eu tento colocar a bola dentro do fluido, imediatamente eu noto que surge uma força no sentido contrário, né? no sentido de expulsar a bola de dentro do fluido. E da onde que surge essa força? <coughs> Desculpa. Essa força surge porque na medida que eu estou tentando introduzir a bola dentro do fluido, eu estou tirando espaço do fluido e daí o fluido vai subir um pouco. Né? E então, cada vez que eu vou colocando a bola mais dentro do fluido, mais o fluido vai subindo e vai começar uma disputa entre o peso do fluido, que está tentando descer, e o peso da bola, de maneira que vai chegar um ponto em que a quantidade de fluido, o fluido subiu demais, a bola desceu muito, daí o fluido desce, a bola sobe até que os dois entram no equilíbrio. E o que o Arquimedes se deu conta é que justamente quanto de fluido que tinha que, que ser deslocado para sustentar a bola é exatamente a quantidade de fluido que tenha o mesmo peso que a bola. Então, nesse caso aqui em que a bola está flutuando, Imagina que eu tenho, vamos olhar em perspectiva, esse fluido. Imagina que eu desloquei a bola, que a bola deslocou essa quantidade de fluido. Né? Eu estou pensando como se, se a bola tivesse feito um buraco no fluido. Se eu largo a bola e ela fica em equilíbrio em cima desse fluido, quanto de fluido que saiu daqui? Exatamente a quantidade de fluido necessária para equilibrar a bola vou botar aqui de maneira ilustrativa, se eu colocasse aquela quantidade de fluido que saiu dali, né? aquele buraco, essa quantidade de fluido se eu colocasse aqui, ia ter exatamente o mesmo peso que a bola. Então, o que o princípio de Arquimedes diz, é que a força de empuxo, a força de empuxo, É o peso do fluido deslocado. E qual é o peso do fluido deslocado? É a massa do fluido vezes a gravidade. Então, a força de empuxo é a massa do fluido vezes a gravidade. Mas, de novo, né, vamos escrever isso em termos de coisas pertinentes para um fluido. Né? O que, que é a massa? Densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Então, a, a força que vai surgir na, para sustentar a bola é proporcional à quantidade de fluido que a bola vai deslocar até que entre em equilíbrio. Entre as forças que estão tentando, a força gravitacional que está tentando trazer o, o, o fluido para baixo e a força gravitacional na bola que está tentando trazê-la para baixo até que as coisas se equilibram. Né? Existem casos em que essa força de empuxo é maior que o peso e nesse caso o objeto flutua. E vai existir casos em que o peso é maior que a força de empuxo, e daí o objeto flutua. O que é necessário para um objeto flutuar? Vamos pensar no limite, né? Se eu tenho um objeto imerso no fluido, tá? se ele está estático no meio do fluido, se ele está em equilíbrio no meio do fluido, significa que a massa do objeto... Ou que o peso do objeto é igual à força de empuxo. Né? Então, eu poderia dizer que, para o objeto estar em equilíbrio, a força de empuxo, ou seja, a densidade do fluido, vezes o volume deslocado, que nesse caso é o volume do objeto, vezes a gravidade, tem que ser igual ao peso. Em massa vezes gravidade que eu também poderia escrever a massa do objeto né? como a densidade do objeto vezes o volume vezes a gravidade. Então, isso me leva, como o volume aqui é o mesmo, a gravidade é a mesma, isso me leva a dizer que para o objeto estar em equilíbrio, a densidade do objeto tem que ser igual à densidade do fluido. O que também me leva a outra conclusão importante, que para o objeto flutuar, para que exista, exista flutuação, para ele flutuar na superfície do fluido, a densidade dele tem que ser menor que a densidade do fluido. Então, o que vai determinar se o objeto afunda, submerge ou flutua, é a densidade do objeto em comparação com o fluido. Né? Qualquer objeto, então... Um balão de ar quente tem densidade menor que a do ar nas redondezas. Então um balão de ar quente né, Ele flutua no ar porque se lança ar quente dentro dele, o ar quente expande, diminui a densidade, então a densidade aqui dentro fica menor que a densidade aqui fora, vai surgir uma força de empuxo, que é maior que a força peso, o balão vai começar a subir. Quando ele chega na altura desejada, se abre, por exemplo, umas janelas aqui no, no próprio balão, o ar quente sai, entra ar frio no lugar, a força de empuxo diminui, a força de peso fica maior, o balão desce. Da mesma forma, acontece... Com os peixes, né? os peixes têm, algum, têm uma espécie de, de sacos de ar, tá? eu vou desenhar de novo esquematicamente, eles têm uma espécie de uns sacos de ar, se ele quer ir para o fundo, ele enche esses sacos com, com água, a densidade dele fica maior, isso facilita com que ele venha para o fundo. Se ele quer ir para a superfície, ele enche esse saco de ar, a densidade dele fica menor que a do fluido, ele vai para a superfície. E da mesma forma, todas as embarcações que flutuam estaticamente, ou seja, se elas flutuam paradas em cima de um fluido, é porque a densidade do barco é menor que a do fluido. Não interessa se é um caiaque, uma lancha, um petroleiro, uma, uma plataforma petrolífera. Se ela está flutuando estaticamente, é porque a densidade dela é menor que a do fluido. Por que, que isso acontece num navio? Porque a maior parte da, do interior do navio está com ar e não completamente é, preenchido de matéria. Né? É muito fácil ver isso é, de maneira simples se eu pego uma folha de alumínio, faço um barquinho de alumínio, ponho em cima da água, o barquinho flutua se eu faço um barquinho de alumínio põe em cima da água o barquinho flutua se eu amasso o papel de alumínio largo na água o papel de alumínio afunda o que eu mudei do barquinho de alumínio para a bolinha de alumínio o volume e a massa continua a mesma então se eu mudei o volume daqui para cá eu alterei principalmente a densidade quando eu fiz o barquinho de alumínio a densidade era menor que a do fluido o barquinho flutuava quando eu amassei o papel de alumínio, eu diminui o volume, a densidade cresceu, o barquinho afundou. Certo? Então, dessa forma, a gente é, termina de discutir os princípios básicos que regem os fluidos de maneira estática, ou seja, quando não tem movimento relativo entre os corpos e o fluido ou entre o fluido é, em si, né? não tem campo de velocidades dentro do fluido.